bom meus amigos e minhas amigas vamos aí para mais uma dica nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fabricar essa ferramenta de encher coluna o passo a passo é muito bom aí eu vou usar ferro em vez de fio o fio é muito bom também então aproveitando gente antes que você se esqueça aproveite e já se inscreve se não for inscrito deixe o seu like aí para ajudar o canal deixe o seu comentário e também compartilhe se puder ajuda o canal Zé Maria Lima a chegar a um milhão, conto com você, um forte abraço, vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem, é uma ferramenta fantástica, ajuda muito, encher coluna naquelas, naqueles tijolos que são estreitinhos, que não dá para encher com balde nem com a lata, então eis aí a ferramenta para vocês, vamos lá. <risos> Oh <laughs> olha só, então aqui a gente cortou essa madeirinha do tamanho do cano, porque a intenção ó, tamanho do cano, não pode ser menor que a intenção é que agora nós vamos esquentar o fogo vamos pôr essa tampinha aqui dentro porque pode pôr um tampão de cano? Não pode, porque se pôr não tem onde pegar, no que eu vou esquentar o cano e eu vou empurrar essa tampinha lá pra dentro ó, pode ser um pouco maior apertando pra, a pressão vai sobrar aqui ó uma beladinha aqui para me, me pegar quando for encher a coluna. Essa é a intenção, ó. Se eu colocar um tampão, não vai ter onde pegar. Olha só, então aqui, ó, nós vamos esquentar. Rodando o cano, ó, Não pode deixar o cano queimar. Tem que ser assim, ó. Rodar bastante no fogo, ó. Se você tiver aqui um aquecedor de cano, melhor ainda. Olha só, então aqui amoleci o cano, ó. E eu vou encaixar aqui, ó. Encaixou aqui por dentro, você vai fazer isso aqui, ó. Olha só aqui, ó. Pronto. É assim, deixa certinho, para não ficar torta. Olha só, bonitinho aqui, ó. Então ficou assim, ó. Agora aqui você vai dar uma imprensadinha. Tanto aqui como aqui. para nem ir, nem voltar. Ela, daqui ela não vai sair mais. Ó. Tô imprensando aqui. Bonitinho aqui, ó. Imprensando aqui para ela não entrar para dentro. Mas... Pronto, ela ficou encaixadinha aqui, ó Bonitinha, certinha Você dá uma plumadinha aqui, show de bola e essa, e essa parte aqui, ó Vai ficar pra, pra você pegar aqui, ó Você vai, vai usar assim, ó Olha só aqui, ó vai, agora, agora nós vamos pôr a alçazinha aqui, ó Eu fiz uma pequenininha que essa aqui vai pra dentro do carro de mão Então, gente, boni, bonitinho Não dá certo com tampão, certo? Só dá certo assim, ó Pronto, essa aqui tá feita Agora eu vou fazer a outra rodinha e, vou, e vamos pôr Aqui, ó só colocou aqui, ó Impressor legal <risos> Encaixou aqui primeiro, ó Tem que ser rápido, viu? Ó. Rapidinho, senão o cano enxuga, né? ó o, o cano volta pro lugar, ó né? Pronto, ó Então vai pro meio legalzinho aqui, ó Que nem eu falei, aqui eu vou imprensar aqui, ó Imprensar aqui pra que essa Fique bem assim, ó Prontinho, ó Então aqui já tá ficando legal, gente Então esse aqui, mais uma vez Essa abazinha aqui é pra gente pegar aqui, ó viu? Pronto Deixou bem aprumadinho? Agora não vai sair nem... Para um lado nem, nem para o outro. Procura desentortar assim, ó para não ficar feio. Ó, ela vai chegar aqui, ó e a gente vai arrastar ela aqui. Ó. Se tiver o tampão, já vai prejudicar. Então isso aqui é uma ferramenta bacana. Ó. Agora aqui vamos pôr a alça. Isso aqui você pode pôr tanto um arame. Se, se você conseguir um, um fio... Isso aqui, ó você põe um fio... Encapado, né? um fio de eletricidade Um fio mais ou menos igual a esse aqui ó Rígido Você põe ele você dá um nó aqui por dentro Para poder ficar legal Se aqui não tiver arame, eu vou usar ferro mesmo Ferro de 8mm Olha só Esses buraquinhos aqui é para a gente pôr uma alça A outra ferramenta A gente colocou uma alça com fio 10mm Fio rígido Fio antigo, bem rígido A gente colocou e deu um nó aqui dentro Aqui nós não temos esse fio então, eu vou tentar fazer aqui uma alça de ferro. Então, eu vou dobrar aqui. Cortei aqui com... Aqui daqui para dá 13. Aí, eu cortei a parte de cima com 13. Cortei mais 13 para a parte de baixo, para fechar aqui. E mais 5 para a gente poder fazer aqui a volta. Então, eu vou lá dobrar. E a gente volta aqui para ver se a gente consegue, viu? Pois então, aqui eu cortei. Deu, deu um pouquinho mais largo. Agora, eu posso deixar só... 2 centímetros aqui pra cima, só pra caber a mão. Então aqui eu vou entortar aqui uma ponta aqui, certinha aqui, ó. Uma ponta pra gente colocar nessa, nessa, nessa perfuração e ficar uma alça assim. Lembrando, aqui sempre é melhor o fio encapado 10 milímetros, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Olha só, então repara que eu entortei aqui. Essa parte aqui eu lixei pra não cortar. Quando for lavar aqui, ó, pode cortar. Aí aqui a gente. Alargou um pouco as perfurações, então aqui vai ser difícil de, de entrar, porque se entrar afogado, ela vai sair. Então aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a primeira vez que eu faço, mas vai ser mais fácil do que o que eu pensei. Se você quiser cortar essas pontinhas aqui um pouco maior, eu tinha cortado um pouco maior. Depois eu achei que não ia funcionar, cortei um pouco mais as pontinhas. Mas você vê aqui, ó. Olha só aqui, ó. É, é um pouco difícil, mas você puxa aqui, ó. Esse cano, ele, ele, ele, ele vai ceder, ó, ó. Pronto. Encaixou aqui, ó. Então, no que encaixou aqui, ele não vai sair nem pro lado, nem, nem ir pro outro, ó. Porque vai é encostar aqui, ó. Olha só, então, virou a ferramenta aqui, ó. Você vê que, que ficou sobrando? Ficou sobrando aqui, ó. Quase dois centímetros. Dois centímetros para cada lado. Se você quiser cortar um pouco maior, beleza. Aqui é porque é a primeira, gente. Isso aqui foi um experimento. E me parece que é melhor do que com arame ó. É melhor do que com fio. Achei que não era, mas é melhor do, do, do que com fio. Se você puder pôr uma borrachinha aqui, encapar, melhor ainda, ó. Olha que bacana aqui, ó. E quando for lavar, ó, não tem aquele nó. E aqui tá lixadinho, ó. Lixei bem lixadinho. Então, o, o outro que eu vou fazer, a gente tem aqui mais um, que né, nem vocês viram. Olha só aqui, ó. O outro, eu já vou fazer um pouco essas pontinhas maiores. Vamos lá, vamos fazer o outro. Olha só, então aqui eu cortei um ferrinho com 36. Peguei, centralizei aqui um meio certinho, e aqui eu puxei seis e meio para um lado e seis para o outro. Então aqui eu vou fazer essa dobra, e agora esse aqui vai ficar um pouco maior, porque esse aqui eu não vou cortar, vamos ver se dá certo. Olha só, então esse aqui vai ser bem mais difícil, porque eu cortei maior. Hum. Olha só, então esse aqui ficou um pouco maior, né? Então vai ser um pouco mais difícil. A gente vai tentar, a gente vai colocar aqui, ó. mas mesmo assim dá, ó. encaixou aqui ó aí você vai voltar aqui ó então ficou assim ó três centímetros para cada lado aqui ó tá então aqui agora é só pegar e encher a coluna aí agora você vai dar uma apertada mais pois então meus amigos e minhas amigas aqui a gente colocou os ferrinho do jeito que eu mostrei para vocês depois nós apoiamos essa parte aqui e batemos com a marreta ou pode ser com martelo você vê que ela deu uma, uma inclinadinha quando deu essa inclinadinha aqui então automaticamente ela inclinou para dentro aí ó, ficou tortinho não tem risco de cortar porque a gente lixou bonitinho com a lixadeira e aqui ó para não cortar as mãos ou não machucar né as mãos aqui com esses vincos aqui a gente pegou uma mangueirinha de nível aqui ó rachou ao meio e isolamos todinho com fita para ele não escapar porque no, no que a gente abriu né então ficou assim ó bacana então aqui não vai escapar gente legal na realidade, isso aqui ficou melhor do que o fio. Esse ficou show de bola. Que ficou inclinadinho, ó. Bacana, né? Ó? Pois então, minha gente. Ficamos por aqui com mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreve e até a próxima. Um abração. Fui. Fica todos com Deus. Fui. Tchau. Isso aqui você não suja as mãos. A gente usa a lua, mas se não usar, não vai sujar as mãos. Aqui é cabo de fio com, com fita. E aqui você pode colocar aqui nos melhores. Um lugarzinho assim, mais apertadinho,